A gente tem uma preocupação muito grande com o que está acontecendo no Nordeste brasileiro. Não é uma coisa qualquer esse petróleo nas praias e esse óleo sendo derramado e agora a gente presenciando uma omissão aqui, direto de Brasília, do governo federal. Na primeira fase da crise ambiental da Amazônia, o governo negou que tivesse crise ambiental, mesmo que o INPE... Que é o instituto do Estado, um instituto governamental, dissesse que tem uma crise e que há o aumento do desmatamento na Amazônia. E agora o governo se nega a tomar uma ação mais enérgica e trabalha numa perspectiva de difusão de fake news. E esse é o atentado a todo o país, é um atentado ao meio ambiente e às políticas ambientais que nós conquistamos ao longo de anos que já vem sendo desmontadas. O Nordeste do nosso país chora com esse petróleo e esse óleo e é preciso que haja uma postura muito altiva da população, dos parlamentares, dos partidos políticos, independente da posição ideológica, precisam se posicionar para defender o Nordeste brasileiro. Não é natural que o governo não faça um aporte financeiro para fazer a limpeza, fazer a proteção, construir barreiras no mar para que não se espalhe ainda mais uma tragédia ambiental de óleo e petróleo, como aconteceu no Nordeste do nosso país. Há uma letargia e um descaso imenso desse governo para responder a esse problema e o nível de poluição de óleo. Ele tem vários desdobramentos, tanto na vida concreta das pessoas, do ponto de vista objetivo e econômico, mas também do ponto de vista da saúde pública, isso tem um impacto enorme e é preciso que alguma coisa seja feita. É um governo que fala muito em ser patriota, reivindica a toda hora a bandeira do Brasil. É então, o momento de honrar a bandeira brasileira? É agora, que era para o governo fazer um aporte financeiro importante, colocar todas as suas estruturas de Estado para defender o meio ambiente no Nordeste. Mas, ao invés disso, é um governo que se silencia.